Fala pessoal, sou Sandro Soares e... Eu trago aqui mais um conteúdo da Binomo, que é uma plataforma completa de negociações em ativos digitais. E desde já, já vai deixando seu grande like. E você que ainda não se inscreveu neste canal, aproveita agora e faça a tua inscrição. Ativa o sininho em todas as notificações e compartilhe esse conteúdo com todos os teus amigos amigos nas redes sociais a binomo é uma plataforma de negociação em diversos ativos digitais para maiores de 18 anos galera e então envolve também risco de perca de capital lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento mas no vídeo anterior eu mostrei para vocês como configurar o indicador bordas de Bollingen, certo galera? Mas aí como também você traçar linhas paralelas. E fique comigo até o final desse vídeo que eu vou estar dando continuidade a como você configurar indicadores que tem uma alta prova probabilidade de assertividade tá mas é preciso também você analisar o gráfico o par de moeda que você vai escolher tá e tudo isso eu vou mostrar ainda neste vídeo então fique comigo até o final desse vídeo pessoal para quem não conhece ainda a Binomo, olha eu vou deixar o meu link para você se registrar através de um cupom aí você ganha 50% a mais nos seus depósitos por exemplo se você você depositar mil reais através desse cupom que eu vou deixar logo abaixo na descrição você vai ganhar mais mil reais totalizando dois mil reais na sua conta real tá essa promoção através do link e do cupom, pessoal, é do cupom, tá? Do cupom que eu deixo logo abaixo, aí tem o número do cupom para você ganhar 50% a mais no seu depósito, tá? E aqui tem os torneios também, tem as premiações que a Binomo tá oferecendo aí direto no campeonato de trade. Então você que está iniciando agora em trade, é muito importante você conhecer essa plataforma que é bastante reconhecida no mundo todo certo? e aqui você configura o seu gráfico, ó, tem um time aqui nesse trade aqui, pessoal eu vou colocar no time de um minuto eu vou fazer aqui um scalp trade, tá? para vocês verem o tanto que é preciso a gente analisar direitinho aqui, pessoal é o seguinte, aqui é onde a gente vai pegar as ferramentas de negociação eu vou aqui selecionar RSI vou colocar aqui o RSI aqui 50, certo? e aqui vou colocar 17, gente. Ó essa configuração. Vou escolher aqui a cor verde e a cor é amarela, tá? E aqui vou escolher a cor vermelha e vou utilizar aqui. Tá? Então eu já configurei aqui o RSI, vocês podem ver aqui, ó. O que que é RSI? Aqui vai indicar volumes de negociação, tá? Então note que Aqui vocês podem ver a cor vermelha, ó, vai diminuindo, tá? Vamos ver se eu consigo aqui aumentar mais um pouco isso aqui, galera, tá? Para ficar bem mais prático aqui, para a gente analisar esse gráfico aqui, mais assim, a nível de assertividade, isso aqui é bom. Bom, pessoal... Tá aqui, dá pra vocês verem, né? Eu posso aqui até mesmo trocar essa cor, sabe porque? Pra ficar uma cor mais nítida, né? Uma cor mais nítida aí pra todos vocês aí verificarem. Vou deixar a cor roxo, certo? A cor amarela, a cor amarela, a cor vermelha e a cor verde. Tá, vamos ver como é que fica aqui. Sim, agora ficou melhor. Tá, olha só pessoal, agora ficou melhor aqui o nosso RSI. Eu coloquei dois RSI aqui, pessoal, para quê? Para a gente poder identificar volume e aqui bandas de boring, pessoal, é para a gente identificar a tendência, tá? Qual tendência que é a gente pode seguir aqui no nosso trade, certo, galera? Então eu vou escolher outro par de moeda aqui, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, euro USD. E vai estar me dando lucro de 83% aqui, galera. Ó, terceiro, viu? Olha, pessoal, o seguinte. Aqui, ó, é no Scalp trade vocês podem ver que o time aqui é de um minuto gente tá eu vou reduzir aqui para 80 e eu vou seguir aqui um padrão de venda ó vou lançar aqui agora um padrão de venda galera lembrando que eu posso acertar quanto também eu posso perder essa operação mas eu já fiz aqui uma análise breve e isso aqui vai dar o in galera tá vai dar o incerteiro tá Espere para ver, vou deixar aqui, ó, contando para vocês, 26 aí, vocês podem contar, por quê? Porque eu já vi aqui, pessoal, ó, no RSI, a tendência, o, o gráfico subiu, mas o gráfico está entrando agora numa tendência de baixa, galera, certo? É preciso analisar esse gráfico para vocês aí, pessoal, ó, e aqui, olha só, olha só o as bandas de bola, ela subiu, subiu e agora ela vai descer, pessoal. Porque eu estou vendo aqui, ó, gente. O gente, tá? 146 aí no bolso aí. Em apenas um trade, galera. Então isso aqui, gente, é pra ficar... Na história. Certo, galera? Eu vou trazer no próximo vídeo um outro indicador, gente. Eu vou mostrar no outro vídeo como que vocês vão usar aqui o estocástico, tá? Junto com as bandas de bola. Ó, Pra vocês entenderem, eu vou dar um zoom aqui ó, e vou mostrar. Se vocês colocarem no gráfico de um minuto, vocês vão ver que tá tendo a tendência de... Queda certo aqui, ó. Tá tendo a tendência breve aqui de queda breve. Se vocês colocarem aqui no gráfico de 5 minutos, vocês vão estar tá iniciando agora, gente, ó. Uma laterização aqui, ó. Uma laterização, tá? Onde você pode operar tranquilamente suporte e resistência, e aonde é você pode aproveitar esses pequenos momentos de alta e de baixa para você realizar os seus lucros diários no Day Trade aqui na Binome. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu grande like agora você que ainda não se inscreveu no nosso canal aproveita agora e faça a tua inscrição e fique comigo nesse canal que nós vamos trazer novos conteúdos de trade aí para vocês galera tamo junto até o próximo vídeo da binomo